Quem tava com saudade do pai? Vai, me fala Estou tudo aqui. Lindinhos, estamos de volta, hein? Viemos daqui, dá uma satisfação, né amor? Com certeza Uma satisfação aí O porquê que a gente ficou aí Pelo menos seis meses sem postar vídeo pra vocês, né? Verdade Bem agora vai passar o caminhão ali na rua Mas tudo bem, Vamos vambora é. é o seguinte, lindinhos Vamos dar uma explicação rapidinho aqui, tá? Por dois motivos Demos uma parada no canal o primeiro motivo, infelizmente, perdi meu papai, né? É um pouco difícil falar disso, mas vida que segue. Então a gente teve que parar total, parei de trabalhar, parei de tudo para cuidar dele, que ele, para quem não acompanha a gente lá no Instagram, lá a gente postou algumas coisas, tá? Ele teve uma doença que não tinha cura e infelizmente perdemos ele no dia 6 de dezembro, tá? Tá morando lá em cima agora, cuidando da gente Fechou? Tem até alguns vídeos que ele aparece né? Verdade, tem vídeo no canal aí que ele aparece Aí comigo, sempre tava por aí Sempre tava não, né? Porque ele tá por aqui, né? A gente <risos> sente que ele tá por aqui com certeza. Então, paramos Não foi fácil Mas vamos lá, vida que segue Tá certo? Agora vamos voltar Com a corda toda Temos novidade que agora esse carro aqui vai andar na arrancada Uhul Pra quem não acompanha a gente no Instagram. No Instagram tem bastante coisa também lá, tá? Se você não acompanha a gente, vai lá. BiduGarage. Lá são conteúdos de ad né amor? É isso aí. Aqui é conteúdo explicativo, pra ensinar, toda essa loucura. Olha só escapamento que eu fiz nesse carro. Mas não mostra. Que vai sair vídeo dele. <risos> mostra eu que sou mais bonito. Tá certo, lindinhos? Então Esse vídeo aqui é mais pra Esse vídeo aqui é mais para mostrar Mesmo pra vocês O porquê que a gente deu uma paradinha Mas agora estamos de volta com a corda toda Mas lindo como sempre né? Ai meu né? Deus do céu Tem que respeitar esse pai hein? <risos> Tá bom lindinhos Espero que vocês acompanhem Peço um milhão de desculpas Se você não segue a gente lá no Instagram Corre lá arroba Bidu garage e arroba jugarage, Né, amor? É isso aí. Lá são todo dia. Quer me ver todo dia? Vai lá. Quer me ver uma vez, duas vezes, três vezes por semana? É aqui no YouTube. Né, amor? É isso aí. Vamos mostrar pra vocês. Agora vai ter conteúdo de patrocinadores, dicas de peças, qual peças usar. Agora que esse carro vai montar, vai andar na arrancada. Tá bom? Vai ter bastante conteúdo. E aquele conteúdo também de de diquinhas para economizar o seu tão suado dinheirinho e montar o seu carrinho <risos> <Certo? risos> para gastar com a mulher no comprar o um pastel é um, um pastelzinho. É... não um pouco mais é não o pastelzinho um já tá bom já não, tá bom, já tá bom um tá bom mais. lindinhos beijo para todos vocês estamos de volta hein seguro o pai agora fui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 Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a